Olá a todos, neste episódio quero-vos mostrar os primeiros passos no Reaper. O primeiro passo, obviamente, é fazerem um download do, do Reaper. Escolham a plataforma que estão a trabalhar, Windows, Mac e Linux. O segundo download que vos aconselho a fazer é SWS Extensions, é um conjunto de extensões de, para o Reaper que vos dá mais ferramentas de trabalho. O terceiro download é o Reapack. O Reapack é um package Manager onde vão ter montes de scripts feitos pela comunidade do Reaper são scripts bastante úteis uma vez que façam o um download para a vossa plataforma escolham o local onde vão querer deixar o ficheiro vão a esse mesmo local clicam para instalar e neste menu de instalação temos já uma pequena uh, observação o Reaper pode ser instalado no computador normalmente ou pode ser feito um portable install este portable install é útil para meter em pendrive o que é que isto vos vai trazer como vantagem? Vocês vão poder levar a vossa pendrive para qualquer estúdio, trabalhar com o Reaper sem precisar de instalar. Imaginem que não tem uma ligação à internet, que não é normal, mas uh, levam o, o Reaper na vossa pen e podem utilizar a partir daí. Uma vez que o Reaper esteja instalado, vocês podem simplesmente ir à vossa pen e depois do Reaper instalado, abrem o Reaper. Quando o Reaper abre, tem este aspecto, e as primeiras, os primeiros passos que eu aconselharia seria opções e no painel de geral, configurarem o que é que o Reaper pode fazer. Esta opção de import configuration para quem vai fazer um portable install é... é podem levar convosco, imaginem, tem no vosso estúdio um conjunto de, de, de parâmetros que já têm feitos para o Reaper de configurações, podem simplesmente importar e utilizar no espaço onde vocês vão estar. O segundo passo que eu vos aconselho a dar é na, na pasta do Project. Prompt to save on New Project. Isso, o que é que faz? Vocês repararam, que quando eu abri o Reaper, ele simplesmente abriu. Se eu clicar aqui e fizer apply, da próxima vez que eu abro o Reaper, ele vai me pedir um local onde vai salvar o projeto. Mantenham isto ativo. Na minha opinião, acho que é bastante útil para não se esquecerem para onde é que estão a gravar os vossos projetos. Depois de terem instalado o SWS Extensions. <coughs> Vocês vão ter, neste menu de, de Actions, vão ter mais abaixo um outro, um outro submenu com o SWS Extensions e com o Reapack. Eu posso vos mostrar na minha instalação da minha máquina o Reaper. Como podem ver ele abre já automaticamente e já tem um monte de coisas feitas. Mas nas, nas extensões já me aparece este menu Extensões, SWS Options. Explorem bem estes menus porque têm coisas bastante úteis. O Reapack... Vocês podem procurar por scripts, como eu tinha dito ainda há pouco, feitos por outros membros da comunidade. Caso não saibam como podem importar mais, podem fazê-lo a vários locais da net no, Reaper, no Fórum do Reaper, onde vão ter estas localizações, e vocês podem introduzir aqui sítios onde o Reaper vai fazer as pesquisas para encontrar mais scripts. Por, por hoje é tudo, fica para o próximo vídeo mais informações. Obrigado pessoal.